OVNIs abatidos. As primeiras faças da agenda. Não importa no que você acredita sobre extraterrestres e outras temas para além do universo 3D, mesmo que você seja dessa corrente abominável que adora o adversário, os recentes abatimentos de OVNIs são totalmente falsos. É impossível que mesmo os OVNIs dos humanos sejam abatidos por um F-22. Quem dirá os OVNIs que têm o que vou chamar de capacidades etérica?